Oi, águas cinzas, o trabalho com ferro e cimento e a expansão do sistema. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? Então, nesse passo a passo, estamos expandindo o sistema. O brejinho, que nesse momento está como um laguinho, que eu estou né, deixando a água acumular para ver se tem algum vazamento ou alguma coisa assim, Vou mostrar para vocês. A parte de baixo desse, desse laguinho, que vai ser o brajinho. Juntei ali umas pedras e fiz uma parede de, de pedras, que vai ser uma cascatinha depois. Vamos dar uma olhada nisso. O início do vídeo é mostrando... Eu gosto de contar umas histórias de vez em quando, né? E de vez em quando aparecem umas coisas aqui que eu acho legal compartilhar. Então, uma teia enorme de aranha... ou De aranha, não, de lagarta... Um monte de lagartinha ali dentro, vai dar um monte de borboleta ou de... É, não sei se é borboleta ou se é mariposa. Se alguém souber, por gentileza, me diga, né? Tive que ir ali e já voltei. Então, vamos ver essa, essa construção. Vamos ver a massa do ferro cimento como é que, que ela foi feita, 3 para 1. A consistência dessa massa, vamos dar uma olhadinha de como está saindo as coisas, a construção de um corguinho do lado de cá, a construção de um, um, um vaso. Eu não sei como chamar isso. A ideia ali é pegar a água que vem do atual brejinho, ela vai entrar nesse, nessa vasilha, vai sair né, em direção ao corguinho. E aí tem uma saída lateral que é para limpeza. Então, quando eu quiser esvaziar todo o sistema, primeiro, o laguinho, que vai ser o Brejinho quando eu quiser fazer isso, esse vaso vai me permitir fazer a sifonagem de todo o laguinho sem maiores problemas. Então, agora nós estamos pensando sempre é, em pelo menos duas funções de cada elemento que a gente vai colocando. Sempre alguma redundância. O efluente vai para um lado, vai para o outro, faz aqui ou faz ali. Estamos complexificando um pouco as coisas. Vamos dar uma olhada. Olha que coisa mais linda. Eu não lembro de ter visto alguma coisa assim por aqui. Um punhado de lagartas. <risos> dentro aí de um uma grande teia. Ou oh, vai nascer borboletinha aqui, hein? Olha só como elas ficam agitadas quando percebem que, que tem alguma coisa próximo delas. Alguém sabe dizer que lagarta é essa de que borboleta ou mariposa? Então, aproveitando esses dias, eu mesmo estou fazendo algumas intervenções. Feito ali o que vai ser o brejinho, não chegou ainda as pedras roladas, as pedras de rio. Então, enquanto espero, vou fazendo outras coisas. Fiz uma paredinha para descida. Aqui, dois níveis. Pensando em talvez fazer um, um banquinho aqui, ó. Para sentar. E nesse caso, essa parte ficaria seca. Já comecei a trabalhar o brejinho. Retirar devagar as plantas do brejinho. E comecei a fazer uma nova intervenção desse lado. Aqui vai ser um, um brejinho também. Ele pode captar essa água que sai da cozinha depois de um pré-tratamento. Essa água vem para cá. O nível de saída dela é onde está esse tijolo, o de cima. Então dá um desnível legal. Do do que é o laguinho agora, mas vai ser um brejinho. O efluente vai sair por aqui. Eu estou preparando uma caixa para ir nesse lugar, de maneira que eu posso jogar água nessa caixa. Dessa caixa eu posso esvaziar ali para baixo quando eu quiser limpar. É num sistema de sifão eu posso puxar toda a água que está ali embaixo para fazer a limpeza hidráulica. Essa água daqui, ela vai correr por aqui, que eu resolvi fazer um, um corguinho. E <risos> esse corguinho vem mais ou menos até aqui. E nesse pedaço ele começa a entrar no brejinho, que eu vou fazer também com pedra rolada. Isso daqui vai ficar mais alto. Vai sair mais terra daqui do meio essa terra que sai vem para cá. E lá na frente, esse brejinho ele está mais fundo. Está na mesma profundidade da parte ali de baixo. Vocês lembram, era um laguinho. E daqui eu vou tirar um cano para fazer a limpeza dele. E um segundo cano para poder medir a qualidade da água... E fazer de conta que tem um, uma minazinha dentro de casa. Legal? Metade do morro. Essa água depois eu quero aproveitar na horta ali para baixo. E uma parte dela vai para para piscina lá na frente. Ou um tanque de peixes. Estou pensando ainda. Estou trabalhando tudo com, com possibilidades... Duplas, né? Dali, se eu levanto lá do outro lado, se eu levanto a saída, isso daqui enche. Enchendo, vai para o laguinho, vai para a banheira de passarinho. E dali pode cair pras, pelas pedrinhas formando uma cachoeirinha. Posso destinar essa água lá para o outro lado. Posso destinar essa água ou esse efluente já tratado, eu posso destinar para cá. Aqui, aqui complementa o tratamento e eu devo ter uma água de melhor qualidade ali embaixo. Tudo isso daqui eu consigo jogar de um sistema para o outro, né, utilizando é, sifão ou simplesmente fazendo aqui de tal maneira que eu possa baixar e subir. Isso aqui para controlar o nível lá e cá também. Fazendo uma estrutura que vai ali no, no Brajinho, depois eu conto direito o que, que é, mas só para mostrar a, a trama de, de ferro cimento, resolvi fazer em ferro cimento. Aqui está a massa 3 para 1, 3 de areia, 1 um para cimento. Esse ferro aqui é uma, uma barra de aço 316, essa que usa para estribo cercada. Por essa telinha que é uma telinha de viveiro, mas a trama dela ainda é muito aberta. Tentei ontem colocar um pouco de massa, mas a massa acaba não segurando. Aqui embaixo segurou bem, tá tranquilo porque é a base mais plana e ela segurou. Coloquei o plástico aqui por baixo, então olha, tá beleza aqui. Só vou fazer depois. Né, alguns lugares aqui falta dar o, o acabamento aqui por fora, mas a parte de dentro está feita. É, esse daqui vai ser um ladrão que já está posicionado. Bom, voltando. A barrinha de 3,16 para dar estrutura. Até linha de viveiro para ajudar a segurar a massa, mas isso daqui não é o suficiente se a gente não tem é, uma superfície onde vai assentar Conclusão, conclusão não, aí eu resolvi colocar por fora uma telinha de sombrite. E aí o sombrite é legal, é fácil manusear ele. A intenção aqui é que a massa tenha mais pega, né que ela segure melhor aqui nessa estrutura, então o ferrinho para dar suporte à estrutura, a telinha para ajudar a segurar a massa e a telinha de sombrite para segurar os vãos que são muito grandes num lugar que não dá para a gente ter a massa sozinha segurando, se tiver um apoio como por exemplo o que eu tenho feito aqui que foi o que eu fiz ali no laguinho que eu fiz aqui então aqui a, a varinha de 316 dando um suporte a telinha e o cimento por cima aqui tá legal porque a base foi feita direitinho eu arrumei aplanei a base deixei do jeito deixei com a queda que eu queria de lá para cá então aquela cesta ela vem aqui, de maneira que vai receber a água que vai sair do brejinho. Recebe a água e manda a água para essa estrutura que vai ser um corguinho. Aí daqui ela vai entrar nesse outro sistema que vai juntar com o brejinho ali embaixo. Legal? Então vamos voltar para o nosso ferro cimento e eu vou passar a massa agora eu vou virar a massa e vou começar a passar e volto na sequência nossa estrutura ela vai tomando forma eu prefiro às vezes trabalhar com a mão então fui fazendo com a mão mesmo e iniciando um semi-acabamento na parte de baixo aí já usando a colher de pedreiro. É legal a gente estar tá atento à textura dessa massa. Não dá para ser mais dura, ela tem que ser mais mole é para grudar direito no, nos vãos. Esse mais mole é uma consistência assim pouco mais dura que que abacate amassado, sabe? Então é, é uma consistência mais pastosa, facilita o trabalho e o acabamento também. Nesse momento vai secando, ainda tem mais umas mãos para dar. Enquanto isso eu vou preparando nova massa. Pois então é isso, né? Chegaram até aqui, tiveram curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Outra vez, o algoritmo do do Facebook, do do Youtube, do Google, eles funcionam assim. Se você dá um, um like, compartilha, ou escreve uma mensagem qualquer no, no vídeo, o algoritmo entende que aquilo é um negócio legal que pode servir para outras pessoas. E aí ele começa a expandir isso e mostrar isso para outras pessoas. Então vou pedir para vocês, dá um cliquezinho aí, um joinha, um like, um gostei, né? compartilha com os amigos, ou escreve alguma coisinha ali para a gente, eu costumo responder a todo mundo. Essas informações é legal que possam passar para um monte de gente. A gente já sabe que esse ano vamos ter é, complicações hídricas, não está chovendo como deveria estar tá chovendo, isso por conta de mudanças lá no Oceano Pacífico, Laninha, que aí fica mais seco, nessa nossa região por aqui, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, é, não cai nessa, não é político isso. Né? Não é culpa de x z São ciclos naturais do planeta que, que fazem isso acontecer. Okay? Então, a gente vai ter uma crise hídrica. Pensa-se que vamos ter uma crise hídrica esse ano, e, e talvez ano que vem. Então, é bom a gente se preparar. E eu estou adiantando um pouco os processos aqui, porque eu quero reaproveitar todo esse fluente de uma outra maneira. Beleza? Então é isso. Né? Um grande abraço e até a próxima!